Oi, oi! Eu sou Sheila Ferreira e mais uma vez estou com vocês. Hoje nós vamos fazer essas lindezas aqui, gente. Essas duas peças aqui. Vamos estar fazendo o nosso conjunto casal romântico vestido e a peça para machinho. Olha só que linda que é essas peças, gente. Olha só que lindas. Vamos estar fazendo elas hoje aqui.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 fazer o nosso conjunto casal romântico, tá? Casal romântico por quê? Porque é menino e menina, tá? Quando for menina, vai o F no molde. Quando for menino, vai o M, tá? Pra você identificar molde de menino, molde de menina, tá? Quando for pra menina, vai um F, tá? E quando for o um molde de menino, aí vai o M, Tá? A gente vai usar hoje aqui, tá? A gente vai fazer para menino com rosa e para menina com azul Vamos ver como vai ficar, porque a peça piloto eu já fiz a, o vestidinho com rosa e o do menino com azul Então, aqui a gente vai fazer, fazer o conjuntinho, pra, depois eu mostro pra vocês, tá bom? Então, bora lá! O que, que a gente vai precisar dos moldes, tá? O molde, ele é um todo, tá? Ele é um combo, menino e menina no mesmo molde depois, vai ter sim, né, gente que vai vir perguntar Sheila, mas eu quero só o vestido, eu não quero a peça de menino Eu quero só o de menino, não quero de menino Depois, vai ter molde separado, né, desses modelos, né, romântico Vai ter molde separado Mas o lançamento é os dois juntos, tá? É o combo, os dois juntos no mesmo molde, tá? E foi um pedido da nossa querida aluna Tânia e a gente fez assim, tá bom? Então, vamos lá. Vamos fazer rapidinho. Vamos fazer primeiro o de menino, tá? Vamos pegar primeiro o de menino. Então, vamos ao que você vai precisar para fazer a peça do menino, tá? Botãozinho Rita, tá? Você vai precisar de botãozinho Rita, tá? E a gente vai colocar pérolas, tá? A gente vai usar seis pérolas. Mas tá? Meia pérolas, assim. Mas, você pode tá colocando botãozinho mais masculino, né? Um botãozinho mais legal, né? Ou até mesmo um botão Rita ali no lugar, tá? Então, bora lá! Vamos fazer a nossa peça, né? Como eu disse, o M é para masculino e o F para feminino. Esse aqui é o filete da frente, você vai cortar duas vezes. Eu gosto dele dobrado, porque ele dá mais... Fica mais grosso para colocar o botão, o botão fica mais firme. Então eu corto ele quatro vezes, né? Mas você pode cortar duas vezes, tá? Filetezinho, dois de largura, tá? A gente vai estar tá colocando ao redor da peça, tá? Para deixar bonitinho. Esse aqui é só para deixar bonitinho, tá? Esse aqui é o nosso filete das costas, tá? Você vai cortar uma vez, tá? As nossas golinhas, tá? Você vai cortar quatro vezes. Tá? Aqui eu tô usando tricoline e aqui o rosa eu tô usando suede, tá? Suede com tricoline, tá? Então, quatro vezes a, a, a gola, parte da frente duas vezes e parte das costas duas vezes, ok? Então, bora lá fazer a nossa peça rapidinho de menino, é dois toques, tá? Bora lá, então. Vamos pegar as costas tecido é tricoline com suede, tá? Vamos pegar as costas. Vamos pegar o nosso filete das costas, ok? E aqui a gente vai pregar o nosso filete das costas, tá? Aqui, ok? Bora lá. Mesma coisa aqui, tá? Vamos pegar a outra parte aqui. E pregar aqui. Se você quiser passar na overlock, você passa na overlock, tá? Ficou assim. Aqui, a gente vai achar o meio aqui, tá? Costura com costura aqui. Vamos fazer um pique aqui. Costura com costura aqui embaixo, vamos fazer um pique aqui também, tá? Achamos o meio aqui, vamos pegar isso aqui e passar um ponto aqui, tá? Ó, assim, tá? Com isso, a gente já esconde a nossa costura lá, né? Passamos para esse ponto aqui. Vamos passar do outro lado também, tá? Mesma coisa. Pegamos aqui. Ó, e passamos um para esse ponto aqui. Ficou assim. Agora aqui, a gente vai juntar. A gente fez o pique aqui. Vai vir com ele até aqui nesse pique. Aqui também, mesma coisa. Até aqui nesse pique, ok? E vamos passar um arremate aqui, tá? Ó, mesma coisa aqui. Aqui, até aqui. Certinho. Vamos passar um arremate aqui. Ficou assim, ok? Vamos pegar um desses filetes aqui, dobro uma vez pra dentro, outra vez pra dentro e uma vez no meio aqui. Vamos fazer filetezinho deles aqui. Ah, Sheila, mas esse não tem. Não tem o um molde. Você pode usar até a, a fita de setinha, aquela fininha, tá, gente? Pra fazer isso aqui. aqui, a gente vai pregar aqui, gente, ó, tá? A gente vai colocar aqui, ó. Por isso que eu disse que podia ser até a fitinha de cetim. Que depois, a gente vai colocar os nossos, as nossas pérolas, meia-pérolas ali, ou botãozinho, se você quiser. Se você quiser fazer mais grosso, essa, essa fita aqui, como eu fiz lá no azul, você... Fique à vontade. Eu no azul coloquei três. Aqui eu vou colocar quatro porque é mais fino, tá? Aí. Aí fica à disposição de vocês, né? Ó, no azul eu coloquei três. Nesse eu vou colocar quatro. Então, como que eu vou fazer isso? Eu vou colocar assim, ó. Tá? que ele fique na mesma altura, tá? Assim, ok. Agora vamos pegar as nossas frentes. Vamos pegar os ombros aqui. Pode estar tá usando o testonini tá vamos pegar o nosso flete da frente então duas vezes só que eu gosto dele bem grossinho para firmar o botão então o que que eu faço eu corto ele dobrado aqui ó tá para cortar como se fosse quatro vezes, mas ao invés de cortar duas vezes, eu corto duas vezes dobrado. Daí, ele fica assim. Mas, você pode fazer ele uma, uma vez, duas vezes ali, sem a dobra também, tá? Aí, vamos pregar assim, ó. Eu gosto porque ele fica mais durinho a hora de tá fazendo, colocando o nosso botão, ele fica mais durinho. Por isso que eu faço assim, mas se você... Achar que vai muito tecido, não há necessidade, tá? Você pode lá também, né? faz uma limpeza na overlock. Aqui é porque eu não vou usar overlock, tá? Vou usar só a reta. Uma coisa do outro lado. Então, essa peça, ela é facinho e rapidinho de fazer, tá, gente? aqui assim ok agora vamos colocar passar filete aqui na nossa cava da manga tá dobra uma vez pra dentro, outra vez pra dentro aqui, e abraça a cava da manga aqui, tá? A cava aqui do bracinho aqui. Abraça aqui, tá? E vem pregando. Você pode usar viés, tá? Pode usar viés aqui no lugar. Então, ficou assim, você pode deixar assim. Eu gosto de rebater, né? De fazer isso aqui, tá? Ó, eu jogo o filete pra baixo aqui, e ainda passo mais uma costura aqui, daí ele dá um acabamento melhor, jogo o filete aqui do avesso, e vou despontando aqui, tá. Assim, ó. mesma uma coisa a gente vai fazer com o outro, tá? Tá assim, a gente vai jogar pra cá Assim, a gente vai dobrar ele pra cá e pra espontar É o rebater, né? Isso aqui Ele tá rebatendo o friso, na verdade, o filete, né? Ou viés, como você preferir Pronto aqui, vamos fechar o lado aqui, ó, ok? Aqui, viés com viés aqui, filete com filete, né? E até aqui, vou fazer uma costura. Mesma coisa do outro lado. Aqui a gente corta o excesso porque a gente não vai na overlock, tá? Então a gente vai cortar o excesso aqui do viés. Tá? A gente não vai no overlock E aqui, a gente vai dobrar essa costura pra cá, tá? E vai passar mais uma costura aqui pra dar um acabamento melhor, tá? Ó, dobramos a costura pra cá. E... Mais um, mesma coisa que a gente faz aqui. Dobra a costura pra cá e rebate a costura. Só é acabamento pra quem não tem overlock, tá? E agora, vamos fazer a bainha. Com o filete virado para cá, a gente vai... arrumar aqui, ó. Vai passar uma costura aqui, tá? Mesma coisa aqui, ó. A gente vai virar para cá e passar uma costura. o excesso, agora a gente vira o, o, o filete. A gente ainda vai fazer as, as golinhas ainda, tá? Deixei por último as golinhas. Ó, viramos o filete, a gente vai fazer a bainha. Quando a gente vira o filete, quando a gente vira o filete, ela já vai dobrando pra fazer a bainha, tá? E agora, a gente vem fazendo a bainha aqui. Virou ali, ele já vai virando automático. E você só vai virando aqui. Dobra ali, vira aqui. E já vai fazendo a bainha, ó. Você tem zigue-zague, você faça uma zigue-zague ou a overlock, tá, gente? Passa a zigue-zague overlock, ó. Vai dobrando. Dobrou aqui. Já vai virando aqui, ó. Tá? Ó. Vai virando. Aqui ela já deu aquela dobra automático, né? Pronto. Já fizemos a nossa bainha. Agora, vamos fazer... O nosso... A nossa golinha, tá? Vamos pegar, ó, as quatro golinhas, tá? Pegamos duas golinhas aqui. Pegamos a nossa golinha. Vamos dobrar, tá? O nosso filete aqui. E vamos passar aqui, tá? Ó. Dobrado. A gente vai... Tá? Pregando assim por cima aqui, tá? para depois... A gente vim com a outra aqui, ó, e tá pregando aqui pra dar esse efeito aqui, ok? Então, ó, filete aqui, a gente vai dobrar, tá? Eu, eu ensinei vocês a fazer uns vi, um vivo em casa, né? O vivo caseiro. Aqui é legal, se tiver o vivo, você pôr o vivo aqui, tá? Mas você pode fazer assim como eu vou fazer. Tá bom? Mas você pode estar tá colocando vivo aqui, tá? Então, bora lá. A outra golinha faz a mesma. Ficou assim. Agora, a gente pega as outras golinhas e vai pregar uma na outra aqui, tá? Certinho, tá? Bora lá. Mesma coisa com a outra. a gente vai virar a nossa golinha. E vai prespontar as duas, tá? E já passar uma costura de segurança em cima. Prespontar aqui. Uma coisa com a outra. Vamos pegar as nossas golinhas aqui, tá? Uma aqui e a outra aqui. Meio até aqui. Aqui no filete, a gente vira o filete pra dentro aqui, ó. A gente vira pra cá, tá? Vamos colocar um alfinete aqui, já pra segurar. Ó, colocamos o alfinete aqui. Vai vir até aqui, tá? Mesma coisa aqui, tá? E aqui, viramos o nosso filete aqui. Dentro e colocamos um alfinete aqui para segurar, ok. E a nossa golinha vai ficar assim, ok. Bora lá então. Cortamos o excesso do filete aqui, tá? O excesso do filete aqui. E agora, a gente vai passar um filete aqui na gola aqui, tá? Um filete aqui, ó. Dobra uma vez pra dentro, outra vez pra dentro e abraça aqui, tá? Ó, abraça aqui. E vamos passando aqui o nosso filete aqui, ok? Então, bora lá. Aqui vocês cortam o excesso, tá? Ó. Cortam o excesso e agora viram aqui o nosso filete, tá? Ó. Viram o filete dos dois lados, tá? Ó. E aqui a gente vai dar acabamento agora, a gente vai prespontar aqui, tá? O nosso filete... É a nossa gola aqui, tá? Ó, então, vamos prespontar aqui. Aqui também a gente vai prespontar o nosso filete. Vamos jogar aqui o filete pra baixo aqui, tá? E vamos prespontar aqui a nossa gola. Pra dar o acabamento. Pra nossa gola ficar levantadinha... Na hora que o nosso bebê de quatro patas vestir, tá? Então, aqui. Cortamos os fios. E agora, é só pôr o botão e colocar os nossos as nossas pérolazinhas aqui. Se você quiser colocar um botãozinho aqui, também dá, tá? Até um botãozinho Rita, se você quiser colocar, também vai ficar bonitinho, ok? Eu vou colocar as pérolazinhas e os botões e já voltamos pra tá mostrando pra você como ficou a peça. A gente vai colocar os botõezinhos aqui, tá? Os as pérolazinhas, né? E os botões na frente ali. E já voltamos. Então é uma peça que dá tanto para menino quanto para menina, né? Olha só que linda que fica. Tá bom? Já voltamos. Então vamos continuar aqui nosso vídeo. Fizemos o um menino. Olha aqui já colocamos o um botãozinho. Olha como que ficou, ficou lindo, né, gente? Agora vamos fazer a menina, tá? O nosso casal romance, nosso conjunto casal romance. Bora lá então. Vamos precisar de botãozinho Rita, tá? E as nossas pérolas também, tá? Pro nosso lacinho. Então, e os moldes, tá? A nossa manguinha aqui, a gente vai cortar quatro vezes. Você pode cortar duas vezes. Pode fazer com duas vezes só. Mas, o ideal é quatro vezes, tá? Quatro vezes a nossa manguinha. Essa aqui eu vou fazer duas vezes no azul e duas vezes no nosso... Estampadinho de coroa aqui, né? Ah, mas você pode fazer do, da mesma cor, né? Pode fazer tudo no tecido principal, tá? Então, essa aqui é quatro vezes, tá? Lembrando que o nosso molde fala com você, ó. Ele tá dizendo franzir aqui. Então, é pra você depois franzir esse lado, tá? Nossa saia dois no azul, azul. É suede, tá? E o estampadinho é tricoline, suede tricoline, tá? O azul suede e o estampadinho tricoline Nossa saia dois aqui, você vai cortar duas vezes, você pode fazer com uma vez também, tá? Uma vez só, eu gosto de fazer dupla, tá? Duas vezes, tá? Saia dois Saia um, duas vezes também, tá? Aqui filete da frente, tá? Você pode fazer sem o filete da frente, mas se você for fazer sem o filete da frente, você deixa a parte da frente maior. Eu aconselho fazer que o filete fica melhor, tá? Duas vezes o filete da frente, parte das costas, molde dois, duas vezes, parte das costas, molde um, uma vez, parte da frente, molde dois, duas vezes parte da frente, molde um, duas vezes, tá? Forro, tecido principal, já disse que é tricoline, suede é o forro. Forro, costa, uma vez dobrado, frente duas vezes, tá? E esse aqui é pro nosso laço, tô usando o azul, tá? Você vai cortar duas vezes dobrado, tá bom? E a gente vai usar um um quadradinho assim, pra gente estar tá colocando o nosso laço também, tá? Então, esses são os materiais que a gente vai usar. A gente vai usar esse barradinho aqui também, tá? Mas fica a critério de vocês também, se querem ou não usar, tá bom? Então, esses são os materiais que a gente vai usar para fazer o nosso vestido, tá? Do conjunto casal romance, tá? Esses moldes, dois moldes são vendidos juntos, Tá? Ah, depois a gente vai separar, vai dar a opção de você comprar um ou outro Mas o lançamento é juntos, tá? Então, bora lá A gente vai começar pela nossa manguinha, tá? Vamos pegar a nossa manguinha Que é o nosso babado, né? Então, vamos começar por ela Tá? Vamos pegar o nosso barradinho, tá? E vamos pregar aqui na nossa manguinha, tá? A gente vai franzir, ó, o franzido é aqui, então a gente vai pregar aqui, tá? Na parte arredondada, tá bom? Então vamos lá. É um pedido da nossa querida Tânia Ela pediu pra gente fazer um conjunto, né? Que desse pra fazer as duas peças Uma modelagem que tivesse as duas peças Menino e menina junto E a gente desenvolveu para ela, ela Falou mais ou menos o que ela queria, né? Nos trouxe ideias e a gente desenvolveu Lembrando que esse barradinho aqui é opcional, tá? Então ficou assim. Os estampadinho a gente já fez aqui, agora a gente vai pegar a parte azul, tá? E vai colocar aqui certinho e vamos juntar certinho aqui. Mesma coisa com o outro. vai virar, tá? Vamos virar a nossa... nossa peça aqui e vamos prespontar, tá? E vamos passar uma costura de segurança aqui, para daí a gente franzir. Vamos prespontar aqui. passar uma costura de segurança, pra ficar mais fácil de franzir depois. Ou você já pode passar uma costura aqui, larga aqui, né? E já puxar e franzir, né? Você pode fazer isso. Assim, mesma coisa com a outra, Tá? Ficou assim. Reserva. Agora vamos pegar a nossa saia. Nossa saia um. Vamos pegar a nossa saia um, essa aqui. E vamos fazer a mesma coisa. Vamos passar. Barradinho nela aqui embaixo, tá? Vamos fazer a mesma coisa. Eu gosto da saia dupla, gente. Mas, né? Você pode fazer ela normal, sem ser dupla. Eu acho que fica mais bem acabadinha, né? Mas, se você quiser fazer uma peça mais simples, mais barato, né? Não gastar tanto tecido, você pode fazer uma só, um, um tecido só, daí aqui você só pressponta, tá? Tá? Passamos a nossa barradinha aqui, agora vamos pegar a outra parte da saia e vamos pregar aqui, certinho aqui, vamos pregar aqui, ok? Como eu disse, se você quiser fazer só uma saia, você pode sim, fazer só uma saia. Aqui no barradinho era só você prespontar e deu. Eu gosto de fazer com duas, tá? Acho que o acabamento fica melhor, ok? Mas, fica a critério de vocês, tá? Aqui, a gente vai virar a nossa saia. O pressponto também fica a critério de vocês. Eu acho que fica mais bonito presspontado, mas vocês é quem sabe. Eu vou presspontar, tá? E daí, passaram a costura de segurança aqui, porque eu gosto de franzir na overlock. Mas, você pode já... Pra espontar e franzir aqui na reta, tá? Aqui a gente vai passar uma costura de segurança, mas você já pode ir franzindo, tá? Ficou assim, reserva, tá? Pra depois a gente ir franzir. Vamos pegar a saia dois, essa aqui. Duas também, tá? Como eu disse, da outra você pode fazer só com uma, tá? Mas eu gosto de fazer com duas, tá? Então, vamos juntar aqui uma na outra. virar também e o pré fica a critério de vocês, tá minha gente o pré ponto, fica a critério de vocês tá essa eu não vou pré essa eu vou deixar assim vou passar uma costura de segurança aqui para ficar mais firme a hora que eu for franzir mas você já pode franzir aqui, tá na reta mesmo, se você quiser. Eu vou passar uma costura de segurança. Aqui, as nossas duas saias. As nossas manguinhas, né? Nossos babadinhos. E vamos franzir na overlock, tá? Eu já tenho um vídeo aí mostrando como franzir na overlock. Vamos franzir na overlock e já voltamos, ok? Já voltamos. Então, ficou assim as nossas manguinhas e as nossas saias. Ficou assim. Agora, vamos pregar uma saia na outra aqui, tá? Tá? Vamos achar o meio aqui da nossa saia. Aqui é o meio. E vamos achar o meio da saia menor. Aqui é o meio. Meio com meio. E a gente vai pregar uma saia na outra aqui. Vou pegar um alfinete aqui no meio, pra, não, pra gente não se perder. Vamos pregar uma saia na outra aqui Pegada a saia, ficou assim, reserva. Vamos pegar a nossa parte das costas, esse molde aqui, tá? Vocês observem que no molde tem uma marcação, que até aqui vai o nosso babado, tá? Aí, você faz o pique. Aqui, ó. A gente fez o pique. Vamos pegar a nossa parte da frente. Molde um também. Que é esse aqui, essas duas. Dois moldes. Parte das costas, molde um. Parte da frente, molde um. Ok? Ambos os moldes têm uma marcação pra você fazer pique, tá? Parte das costas, molde um. Parte da frente, Molde 1. Um. A gente vai pregar os ombros, tá? Essa parte aqui, deixa eu pegar o molde pra mostrar pra vocês. Ó. Essa parte aqui, tá? A gente vai tá pregando essa parte aqui, ó. Tá? Ó. Ok? Que é os ombros. Tá? Aqui. Aqui e aqui. Assim. Agora, a gente vai pegar uma das nossas mangas. E a gente vai vir desse pique aqui das costas que a gente fez. Pique aqui, tá? Desse pique aqui. vou achar o pique aqui, ó. Desse pique aqui até o pique da frente que a gente fez, até aqui, ok? Então, vamos lá. No pique das costas. Vamos já medir aqui, ver certinho. Já vamos colocar um alfinete aqui no pique pra gente saber... Ficou grande, você vai fazendo preguinhas, tá? Ficou grande, você vai fazendo preguinhas. Quanto mais preguinhas, mais bonitinho fica, ok? O Stark tá roncando aqui do meu lado Tá dormindo de roncar aqui Esse barulho que vocês estão ouvindo é ele roncando Tá ficando. Ok? Mesma coisa do outro lado, tá? Agora, aqui é a mesma coisa, de um pique ao outro, tá? Então. Daqui, desse pique aqui, ao outro. Vamos lá. Aí, aqui a gente já coloca um alfinete pra gente saber que é até aqui, né? A gente coloca um alfinete, então a gente sabe que é até aqui. E daí, a gente vai arrumando, tá? Ficou muito, ficou fran... não ficou tão franzido. A gente vai dando umas dobradinhas aqui, franzindo aqui na mão mesmo. Quanto mais franzido, mais bonito fica, tá? A peça foi criada para nossa querida Tânia. Ela pediu já faz um tempinho para gente, então a gente veio criar para ela, né? Temos mais algumas peças ali para criar para os nossos alunos. O Júnior também tem peças maravilhosas que ele trouxe para gente criar. Logo tem mais peças aí. Márcia também. Então, a gente vai fazendo aos poucos, né? Conforme a possibilidade que a gente tem de tecido. Então, ficou assim, ok? Agora, a gente vai pegar parte das costas e parte da frente, tá? E vamos pregar os ombros, ah. Aqui, costa, dois, frente, dois, ok? E a gente vai juntar aqui, ó, ombro com ombro. Aí, é só juntar aqui, ó, ombro com ombro e pregar, tá bom? Vamos lá, então. Com ombro, lembrando que a cava fica na mesma direção, tá? Pra você não se enganar aí, então, aqui, costa maior, frente menor, vamos pegar a nossa peça de volta aqui e vamos e vamos pregar aqui. Tá? Costa aqui, frente aqui. Então, nossas costas é maior, nossa frente é menor. Gente, vocês estão ouvindo bastante barulho, é o pessoal que tá trabalhando aqui em casa, tá? Então, ó, costa, frente. Costa, frente. A gente vai vir costa aqui, ó. Biquinho aqui e vai vir pregando aqui. Ok? Deu pra entender? Ó, costa, frente. Costa maior, frente menor. A gente vai vir assim, ó, tá? Ó, a gente vai pregar aqui, ok? Biquinho aqui e vamos pregando aqui. Aqui, ombro com ombro aqui, né? Tem a costura do ombro aqui. A gente coloca aqui a costura do ombro. Aqui, se você quiser colocar um alfinete aqui para não mexer, você pode colocar, tá? Aí é só você arrumar aqui, ó. É só você vir arrumando aqui, tá? Ó, vai dar certinho, tá? Aqui, tá bom? Então, bora lá. Tira o alfinete pra não quebrar a tua agulha Cuida bem aqui, costura do ombro, costura do ombro E segue, tá? Vocês viram que eu só usei o veloque? Eu só vou usar o veloque aqui, só usei o veloque pra franzir as saias e o babadinho aqui, né? Então, se você fizer esse franzido na reta, você não precisa nem de overlock, tá, gente? Ó Ficou assim, ok? Mesma coisa você vai fazer aqui, tá? Ó. Frente, né? A parte menor. E aqui, costa. Então, a gente vai pegar aqui ombro, ombro com ombro aqui, ó. Ombro, costura do ombro, costura do ombro. Coloco o alfinete... Coloco o alfinete, costura do ombro, costura do ombro, alfinete. E só ir arrumando agora aqui e pregando, ok? Ó, bora lá. tirar o alfinete para não, não quebrar a nossa agulha, né? Presta atenção, tá? Ombro com ombro ali, né? E é só seguir. Vai dar certinho. Não tem como dar erro, tá? Vai dar certinho. Ficou assim. Agora, a gente já pega a nossa saia, tá? Já pegamos a nossa saia. E já vamos pregar aqui, ó, nas costas. Ok? Ficou assim. Ó, ficou assim. Agora, a gente vai pregar a nossa saia aqui, ó, nas costas, tá? Vamos medir certinho, colocamos costura com costura aqui, ó. E fazemos um pique aqui, ó, pra gente saber que aqui é o nosso meio, tá? Agora, vamos pegar a nossa saia, medimos certinho aqui. Aqui é o nosso meio, então, a gente vai colocar aqui no pique, tá? Se a gente, se a saia ficou menos franzida e a gente tiver que franzir mais, a gente franze mais aqui na frente, tá, gente? E aqui a gente vai seguindo, ó, ela, a gente vai ter que franzir mais. E aqui a gente vai seguindo aqui o nosso contorno aqui do corpo, pra ficar bonitinho, ok? Então, vamos lá. A gente vai dar leves franzidas. E vai seguindo o contorno aqui do nosso do nosso corpo. Que isso aqui vai deixar bonitinha a nossa peça, tá? Vamos seguindo os contornos. Aqui no meio. A gente vai dar uma franzida mais bonitinha aqui, que aqui é onde vai ficar mais bonito, tá? Aqui bem no nosso pique. A gente vai dar uma franzida assim, ó. Vai fazer tipo uma prega macho aqui, bem no pique, tá? Pra ela ficar mais bonitinha. Lembrando que você tem que seguir seguir o contorno, tá, gente? Olha só como que tá ficando Agora, essa parte aqui já tá pronta Que é a parte mais difícil do vestido É isso aqui Agora a gente vai pegar Vamos pegar aqui o nosso filete, tá? Lembra que eu disse se vocês fazem, se quiser Se não quiser, tem que deixar a parte da frente mais larguinha, tá? Então, o nosso filete, a gente vai fazer a bainha dele aqui, tá? Nos dois, tá? Nos dois lados, tá? Mesma coisa com o outro. dobrar assim o nosso filete e aqui na frente a gente vai pegar eles, tá? aqui, ó nessa parte aqui da frente nessa parte aqui, ó, ok? eles são menor que a parte da frente de propósito, tá gente, ó Coloca bem no meio aqui, ó Sobrando em cima e sobrando embaixo Ó, tá? Sobra em cima e sobra embaixo também Essa diferença é de propósito, tá? Eles são menores de propósito, ok? E vamos pegar eles aqui Assim depois a hora de costurar o forro, essa parte aqui e aqui ficou esse, essa diferença aqui para costurar o forro depois, tá? Mesma coisa, a gente vai fazer aqui desse lado, sobrar em cima. Tem que faltar, aliás, faltar em cima e embaixo, tá? Ó, tem que sobrar a parte da frente aqui e aqui em cima. Agora vamos pegar o nosso forro. Reserva essa peça aqui. E vamos pegar o nosso forro, tá? Costa e frente. Vamos pregar os ombros. esse aqui. Assim, vamos pegar a nossa peça de volta. Está aqui a nossa peça, a gente vai colocar tudo para dentro, inclusive o nosso filete aqui, tá? Tudo aqui para dentro, saia tudo para dentro, tá? Vou colocar tudo aqui certinho, ok? Inclusive, o filete. Vamos pegar o nosso forro e vamos pregar o nosso forro aqui, tá? Vamos pregar aqui, ó, aqui, aqui e aqui, tá? E as cavas, ok? Bora lá, então. Cuida para não pregar o nosso nosso babado aqui, ó. Ombro com ombro aqui, tá? Ombro com ombro, tudo certinho. Cuida para não pegar o filete aqui. E vamos fechando aqui. Ombro com ombro aqui também. Agora vamos pregar as cavas aqui, tá? Colocar o babado aqui para dentro. Gente do céu, cuide para não pregar esse babado junto, tá? Ó. ombro, ombro aqui. E vamos passar a costura aqui nas cavas, tá? Bora lá. Mesma coisa do outro lado, aqui, tá? Ó, coloca tudo pra dentro. Ombro com ombro aqui. fazer piques, tá? feito o pique a gente vai virar a peça viramos a peça a gente vai agora juntar essa costura com essa costura aqui do lado ó. essa costura aqui com essa aqui a gente vai vir com a costura com costura aqui e vai passar Juntar aqui, ó, tá? Vai passar uma costura daqui, aqui e daqui até aqui, ok? Vamos fazer essa junção aqui, tá? Essa costura embutida Bora lá! Assim, mesma coisa a gente vai fazer aqui, tá, ó? Costura aqui com costura aqui, ó, juntar costura com costura e tá pregando aqui, tá? Juntando os lados aqui, tá bom? Bora lá. Assim. Agora, a gente vai colocar a saia tudo aqui pra dentro, tá? Saia pra dentro. E aqui, a gente vai virar pra cima aqui, ó. No avesso aqui, tá? Ó. Ok? Aí, aqui, ó, costura do lado, costura do lado, tudo certinho Vai deixar a... uma parte aqui do lado pra gente virar a peça, tá? Por que do lado? Porque aqui no meio é onde a gente quer que fique bonitinho, né? Então, a gente vai fazer tudo aqui no meio e deixar um dos lados aqui, uma parte aqui do lado pra gente virar a peça, ok? Bora lá, então Cuida aqui para não pegar o filete, tá? Filete da frente tem tá que estar solto e vamos. Vamos arrumando aqui, seguindo a curvatura da peça, tá? Que essa peça, ela tem uma curvatura aqui muito bonita, que é o que deixa a peça bonita, né? O recorte aqui, esse biquinho dela aqui, que é o que deixa a peça diferente, a peça bonita, tá bom? Vamos arrumando aqui. Pra não pegar a saia ali. A gente vira a peça. Deixamos o buraco aqui pra gente tá virando, fazendo o acabamento aqui. Então, agora a gente vai espontar a nossa peça e já aproveitar e fechar esse buraco que a gente deixou aqui, ok? Bora lá. Agora, fechar o nosso, esse buraco aqui, vamos começar por ele aqui. Desponta bem a nossa saia. Vamos pré-espontar nossas manguinhas aqui, nossas cava da manga, tá? É opcional, tá? espontamos aqui, vamos espontar o outro lado também. Colocar o botãozinho e a fitinha agora, ó. Vamos fazer a nossa fita, nosso laço, né? Então, como eu disse, é duas vezes dobrado aqui e aqui, tá? Uma vez, aliás. Uma vez dobrado aqui e aqui, ou duas vezes dobrado só aqui, tá? Então, vamos fazer o nosso laço, ok? Então, vamos começar... Passando uma costura aqui de fora a fora, tá? Vamos virar. Aqui, fechamos aqui, né? Aqui nas pontas, a gente vai colocar pra dentro, ok? Ó, aqui a mesma coisa, vamos colocar pra dentro. Ficou assim. Aqui, uma vez pra cá. Uma vez pra cá. Assim. Agora, a gente vira esse aqui pra cá e esse aqui pra cá. Um em cima do outro aqui. Assim. Aí, a gente vai passar uma costura aqui no meio. Depois, a gente vai... Só fazer isso aqui, ó. Pra daí a fita ficar perfeita. Ok? Vamos lá de novo? Ó. Ó. Fizemos aqui a nossa fita, uma vez para cá, uma vez para cá, certinho o tamanho. A gente vai dobrar esse para cá e esse para cá, que fique também certinho o tamanho aqui, tá? Tá? E agora, vamos passar uma costura aqui de fora a fora. Só para segurar aqui. Passei a costura aqui. Agora, eu vou pegar... Nós tinha um quadrado aqui. Ó, nosso quadrado aqui. Vamos dobrar uma vez pra dentro, outra vez pra dentro e uma vez no meio. Ok? E aqui a gente vai fazendo isso aqui, ó. E aqui no meio a gente coloca Nossa, o nosso laço, como que vai ficar. Facinho e fica lindo. Ok? E a gente vai passar uma costura... Tá, passar uma costura aqui. Para o excesso, virar aqui. Viramos aqui e agora vamos colocar ele aqui dentro. Nosso laço ficou assim. Aí, é só você colocar as, as pérolas aqui e colar aqui, né? Se você for colar, você cola aqui. Se você não for colar e for pregar aqui a mão, você pode pregar aqui sempre no meio, né? Procura achar sempre o meio da peça, né? Aqui é o meio. E aqui, você coloca teu laço. Fica assim. É só você colocar os teus, teus botãozinho os teus, teus botões, ou as, tuas, as tuas pérolas ou pedrarias, né? Fica a critério de vocês, tá bom? Então, gente, tá aqui o vestido. Olha só, que lindo. Fiz um lacinho também para combinar, para pôr no cabelo. Tá aqui o nosso, nossa peça de machinho, olha só, que linda também, olha só. Você pode fazer de várias cores, né? Aqui temos o azul, como eu disse, deixei um pouco mais largo aqui, olha só. Já pensou? Tem um casalzinho azul e rosa, olha só, que linda que vai ficar esse conjunto aqui, ó, pro casalzinho, né? E o rosa, temos o vestido rosa também. Olha só. Que lindo, né, gente? Então, o vídeo de hoje foi esse. Dois em um, né? Foi esse. Espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa aquele joinha aí para nós, tá? para ajudar a gente a divulgar o nosso trabalho, tá? Gosto sempre de lembrar que o sucesso de vocês também é meu sucesso. Então, bora fazer muitas peças pet. Também... Quero lembrar vocês que essa modelagem já está disponível lá no nosso site, tá? www.animaniapetmold.com.br Corre lá e tem bastante promoção, todo dia tem promoção Então vai lá, você vai adquirir essa modelagem, tá? Que é uma modelagem dois em um, né? Você vai, na mesma modelagem, vai levar as duas modelagens, tá? Por enquanto, ainda não tem ela separada, tá? Você vai ter que comprar as duas junto. Logo, logo, a gente vai separar. Então, como é lançamento, né? Então, é as duas junto, menino e menino, né? É a modelagem casal romance. Então, você vai lá... E adquire essa modelagem lá no nosso site, tá bom? Gosto sempre de lembrar que o sucesso de vocês também é meu sucesso. Então, bora fazer muitas roupas pet. Bora aproveitar aí, tá bom? Beijinhos pra vocês que torcem por mim. Tchau, tchau. Até a próxima. Fiquem com Deus. Eu amo muito vocês. Beijos, tchau.